Oi pessoal, eu sou a Isabel da Bruca Assessoria e eu vou estar com vocês no dia 13 de abril no Next para falar um pouquinho sobre o E-Social versus tecnologia. Durante o evento nós vamos entender um pouquinho como vai funcionar o E-Social e principalmente como você pode estar preparado para esta nova obrigação imposta pelo governo federal. Então é isso aí, te espero no dia 13 no Tecnocinos. Nos vemos lá!